Olá. Olá, seu Sete. Como você está? Eu estou bem, você? Bem, já faz muito tempo. É verdade. Já faz muito tempo. Algumas estações já. Sim. Mas nós não nos esquecemos da série. E por que a pausa? Você já respondeu isso há pouco tempo precisávamos de mais alicerces. Porque falar de uma interpessoalidade, da interpersona, se baseando na inocência, ou no princípio da presunção da inocência, sem compreender, perceber, sustentar, conceitos como a não culpabilidade gerando uma doutrina jurídica que visa como ideia primária os direitos humanos não seria bem fundamentado compreende? entendo então uh, estabelecer pontos de relação entre elementos e fatores quantificados e qualificados a um grau de consciência, sem estabelecer um trânsito em julgado ou em julgamento, sem estabelecer fatores, elementos, condições e contextualizações além de um método para o raciocínio, o um método para o exercício da cognição é, me parece né meio injusto falar de, de, de interações falar de inocência e comportamento porque o que comporta a mente são elementos e contextos ressonantes no ambiente em um texto comum falado na língua da criação então o que é criado e co-criado é falado em um texto comum aos seres que representam papéis numa espécie de teatro e não ter essa ciência e não estabelecer essa consciência dessa ciência gera ideias dissociativas de comportamentos premissas e projeções de motivações favorecendo uma, um mau desenvolvimento da culpabilidade uma má formação da culpabilidade isso consagra a injustiça como um como um padrão mascarado né? por meio do moralismo, por meio de, de crenças sociais um, totalmente incoerentes, por meio de, de justificativas que usam uma uma uma princípios que ferem os direitos humanos, né? como inferioridade de raças, como uma meritocracia sem estabelecer o contexto e, e o ponto de partida e o ponto uh, de chegada dos seres, uma uma diferença social, uma justificativa para a pobreza, uma uma uma fidelização da, da, de, de crenças e padrões que per, perduram gerações. Então tudo isso é um pouco, é meio que é, difundido e com, com essa ideia que estamos propondo hoje, não é que isso é solucionado, mas isso pode ser questionado com maior nível de racionalidade, com uma estratégia e um mapa lógico com fundamentos favoráveis que podem ser quantificados e qualificados através de uma temática racional, ao invés de uma disputa de ideais sem fundamento que quase sempre uh, justificam certos padrões que, a meu ver e ao ver da dessa filosofia, são crimes contra contra a humanidade. Tá bom? Tá bom. Muito bom. Então estabelecer uh, um ponto de partida baseado no comportamento inocente significa que todo ser que não teve o ambiente adequado aos direitos humanos e quando a gente fala direitos humanos é o direito a qualquer ser humano ter acesso a toda toda a capacidade humana já desenvolvida um exemplo prático né hoje cada ano tem um celular novo na é verdade Uh, exemplo prático, simples, né? objetivo, mas um exemplo De um direito humano sendo empregado Todo ser humano tendo direito a acesso tecnológico a esse celular Ah, mas a gente ia produzir um celular por ano para todos os seres humanos é inviável Técnica lógica dentro de uma linguagem inter Persona, traz o, o uso e o posicionamento do ser Por exemplo, existem seres que não gostam dessa tecnologia e não usam tal tecnologia Então não há técnica lógica em oferecer esse celular para esse ser Porque esse ser assim não deseja Mas ele não deseja não é porque ele não pode ter Ele deseja porque tem disponível, mas ele não quer ter é totalmente diferente da justificativa da falta através da não disponibilidade, oferecendo assim uma, uma, uma narrativa que priva o ser da escolha, uh, exaltando o resultado que seria o mesmo. Né? Ele não escolheu, mas mesmo escolhendo ele não queria ter. Isso é só um exemplo, mas a gente pode empregar esse princípio a qualquer questão compreende compreendo faz sentido e eu observo isso em, em comunidades onde todos têm condições de trocar de telefone não só todo ano muitas vezes no mesmo ano se assim eles quiserem não é assim que as pessoas se comportam elas elas elas que elas trocam quando elas sentem necessidade quando aquele aquele celular que elas tinham já não atende ou que elas precisam fazer o quebra qualquer coisa mas não é não é um consumismo Exatamente Sim, exatamente Isso é um, um, um ponto né Estabelecer esses pontos de, de conexão Entre as pessoas e personalidades E habilidades Gostos e maneiras É um ponto um tanto avançado Por quê? Porque um, Infelizmente Não é a realidade De todo o planeta os seres se adequam, se adaptam para viver da melhor forma. Mas essa conexão das pessoas em total liberdade não é uma realidade ainda. Porém, é disponível atualmente para todos os seres é, executarem o seguinte exercício. Tá? A minha persona, minha personalidade, tem gostos e preferências. Esses gostos e preferências, em grande parte, são garantidos pela Constituição através da minha agência. Dentro desses gostos e preferências, o que eu, ser, A, B, C, não importa, desejo... Com integridade, o que eu desejo com responsabilidade, no sentido de ter habilidade de resposta perante a esse desejo, né? E o que eu desejo como um impulso de consumo, ou como um impulso para aceitação, para pertencimento. Esse exercício nos traz. Uma análise de comportamento. O que comporta a minha mente? O que comporta a minha liberdade? Onde eu estou colocando as minhas porções mentais, os meus planos, as minhas estratégias? No que eu estou focando? Esse caminho reverso que eu estou propondo traz ao ser uma autoanálise inevitavelmente esse ser vai se deparar com sua própria inocência. É provável que no início do exercício esse ser tenha uma pequena agonia, ou seja, uma pequena ansiedade, um pequeno desconforto, mas será breve. Caso não ocorra, ótimo. Depois disso, esse ser vai encontrar a sua inocência, no sentido de achar a leveza. Ele poderá interpretar isso como uma certa infantilidade, como se ele fosse uma criança com um brinquedo, uma criança recebendo o que desejava. Isso é absolutamente normal. Acessando isso, esse ser ele vai ter esse objeto de estudo, que é essa sensação, esse sentimento, essa emoção. E é importante que ele tome essa emoção como referência para as suas escolhas. Essa emoção sendo referência, ela vai servir de contraste. Esse contraste vai favorecer dados, vai trazer dados cruciais para esse ser agenciar seus desejos suas percepções, agenciar seu modelo de vida, suas práticas e o seu cotidiano, agenciar seus costumes. Esse é o início do, dessa jornada de virtudes cardinais e o início do que nós chamamos de alquimia pessoal, desenvolvendo essas pessoalidades, favorecendo uma contextualização das habilidades psíquicas, Formalizando assim, seu posicionamento enquanto ser e sua representatividade no mundo. É bem longo o exercício, né? Gostei, senhor Então, deixa se eu entendi bem, o, o miolinho do exercício, certo? É ir notando a diferença, a diferente sensação entre o que eu desejo com integridade, certo? Que traz essa sensação de igual uma criança recebendo um brinquedo, certo? Isso. E o que eu desejo como impulso de consumo para aceitação e pertencimento. Isso. Que no caso traz uma sensação de pressão ou de agonia ou... Um, não Não traz essa... Então, traz essa alegria inata, certo? Isso. E aí vamos peneirando o, o que achamos que desejamos e reconhecendo os desejos autênticos que Isso. fluem da nossa persona como expressão do divino, um, dos desejos que de certa forma foram um, foram foram foram, foram colocados, não bem colocados, porque não quero deixar o ser tão passivo, mas foram sugeridos para a nossa caixinha e consumidos sem um, uma reflexão prévia, porque nos foram vendidos como necessários para a nossa aceitação e pertencimento no, no mundo ou num certo grupo. É é quase que um pleon, pleon, pleonasmo, né? É, é uma... É su, eu te sugiro, mas é uma condição. Né? Eu sugiro para você ser desse jeito, mas para você ficar aqui, isso é uma condição. É Is, quase isa, que não. Uma... Exato. Eu, eu te sugiro, mas com, como se fosse uma condição. É, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, um, de um comercial, um, de alguns tempos atrás, mas foi muito bem sucedido, mas era, uh, era, era claro de roupas novas e uma certa marca e tudo. E ele dizia, o mundo trata melhor quem se veste bem. É, então aí está uma sugestão, mas oferecida como condicionalidade para o seu tratamento, ao invés do seu de te tratar bem, de ser bem tratado, ser um direito humano. Sim, Ou, um é uma... Do ser em vivência no, no... É uma coerção moral, uhum. né? uma, é um crime. Isso. Então aí é, é, se nota esse viés, certo? Essa, essa, essa conversão de um direito numa condição. Sim. Ao, ao invés do, do, do, digamos assim, do princípio né mais um, saudável, que seria eu estou aqui em vivência... Nesse orbe, eu tenho o direito humano de ser bem tratado. Sim. Tenho o direito humano de ser quem sou, do jeito que sou. E se existo, faço parte. E se faço parte, tenho função. à minha maneira. Isso é um fundamento, é um princípio, tanto magístico quanto interativo. Se há é uma sociedade, essa regra é um fundamento todos os seres que vão de encontro a algumas regras se enquadram às suas próprias maneiras e entre parênteses, né, dentro dos seus próprios critérios prosperam. Que a prosperidade é relativa, entende? Entendi. E, e em termos da prosperidade seria, então, justamente a outra a outra extinção, então, desse pensamento, se o mundo trata melhor quem se veste bem, e todos têm direito de ser bem tratados, então todos têm direito das condições para que eles se vistam de acordo com o que eles consideram ser bem. Justo, é exatamente isso. Isso é uma promoção, né? Diferente do contexto de promoção que o capitalismo oferece, né, é uma promoção no sentido de você estar se promovendo como ser único. Entendi, sim, com direito de expressão garantido pela Constituição. Isso, e sendo essa Constituição uma Constituição natural, que é a Constituição civil, né, ela busca... Se é, busca evoluir para chegar a uma constituição natural de direitos plenos. A evolução moral e, e ética traz dentro do direito uma jurisprudência coesa né, com a filosofia e as virtudes, onde essas virtudes elas... Elas transcendem a, a persona E se tornam caminhos Para a própria evolução Chegando Aos orixás, aos anjos Aos demônios e, e todas as Interpretações Do meio né? Um tempozinho Lembrando que Não estou dizendo que O futuro Da, da constituição e da, da das leis é a... a religião, não é isso. Eu estou dizendo que, filosoficamente, esses seres, esses elementos, né, essas ideias, elas representam conceitos atemporais que são temporalizados através da, do grau de consciência e percepção dos seus interlocutores e com essas personalidades nós temos uma personificação dessas ideias por meio de uma linguagem e a constituição natural busca a personificação dessas ideias atemporais, contextualizadas de maneira saciada, serena, saudável, aquele momento, aquele contexto e aquela situação. Isso muda completamente, até mesmo o, o princípio de interpretação da história e das religiões, pois traz consigo uma presunção de agência, liberdade e estudo para o ser interpretar a sua maneira e, e contextualizar suas próprias fábulas, gerando assim uma interpretação pessoal e um acesso talvez ainda maior aos campos e a essa atemporalidade. Entendi. Mas não é necessário ter conhecimento dessas camadas interativas em regime de, de infraestrutura e administração do sistema para que o ser como usuário do sistema, certo? Tenha uma experiência plena. Sim, é direito humano a acessibilidade de todo o conhecimento. De Entendi. maneira Sim. direta ou indireta. Entendi. Igual interagir com um sistema bem desenhado onde você não precisa saber que existe um analista de sistemas, um programador ali por trás, você não precisa conhecer essas camadas e camadas e camadas para que você consiga interagir bem e obter o que você deseja, obter ali através daquela interação. Sim, sim. É por isso que na escola iniciática ou no templo nós colocamos a cor preta ou o desconhecido como fonte sustentadora. Entendi. É, aliás, na, na, na. Como é que vou dizer? No planejamento de sistemas, se você está precisando interagir sempre com essas camadas, isso é sinal de um, uma interface de usuário que não foi muito bem. Então, otimizada. Elaborada, sim. Sim. Fato. É isso mesmo. Muito bom, muito bom. Ficou rico. Entendi. Faz sentido. Faz sentido E um, se o ser tem alguma dificuldade em fazer esse exercício, a que ele pode atribuir isso e como isso pode ser resolvido? Então, o exercício já é um exercício resoluto, né? Ele, partindo dessa da, da persona e dos seus gostos, em uma bolha, onde não há consequências, escolhas ou algo ruim, ele vai chegar ao seu comportamento é, nesse exercício mental, e aí sua inocência vai se mostrar. Ele chegando a essa inocência, ele usa a inocência como ponto de referência, como norte, e usa para nortear suas decisões. É o... Assim ele, ele vai chegar, a... ele vai chegar às suas próprias conclusões do que faz parte dele ou não. Entendi. Então, um exercício de autoconhecimento. E das configurações íntegras. Sim, sim. Entendi. Se mesmo assim não está conseguindo, e não, isso não é demérito, né? cada ser na sua, no seu grau, na sua posição, cada ser nas, no seu contexto, é, ele pode pedir mais dados para os campos e para os sustentadores e manifestadores, ou pode também entrar em contato conosco, e nós somos acessíveis. eu também posso considerar se um, um, houveram padrões para aceitação e pertencimento onde, uh, para ser aceito e para pertencer em, a certos grupos, era considerado errado olhar para si mesmo. Exatamente. A autoanálise. Exatamente, perfeito, exatamente. Entendi. Tudo bom, Susset, para mim fez sentido. Que bom. Agradeço seu sua colaboração. Agradeço a todos que nos ouvem. Agradeço ao médium. Agradeço a todos os colaboradores da escola. E tem muita gente para agradecer. Então, agradeço a todo mundo e tchau. <risos> Gratidão. Paz. Sintam-se confortáveis. Seu é o maior Sim. objetivo. Certo. Tá?